Começa a dizer para ele, se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se, poderia acontecer. Então ele disse se eu enviar a peste entre o meu povo, ou se eu cerrar os céus e não houver chuva. As piores coisas que podem acontecer, a um povo é quando na sua terra não, não não não chove passa muito tempo sem chover quando passa muito tempo sem chuva a gente já começa a sentir é, o resultado primeiro porque a terra não vai produzir depois porque a os animais que existem na terra também não vão conseguir sobreviver. E várias coisas terríveis começam a acontecer e começa também a haver a fome, né? Porque se a terra não produz, com certeza, as pessoas vão passar fome. Porque quase todo, a maioria dos alimentos é tirado da terra. E se não chover... Não tem como o povo plantar e colher, pode até plantar, mas aí acontece como, como no Norte, né no Nordeste, que as pessoas plantam, mas a, a semente fica ali embaixo da terra, mas não germina porque não tem água, né? ah, o que faz a semente, a semente germinar e, e crescer. Ah, a planta e, e produzir frutos, é a água, a água é que faz a semente germinar. Sem água, a semente não tem como germinar. Glória a Deus. Mas então o que é que acontece? Ah, o Senhor, Ele promete, Ele fala, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Alguns meses atrás nós vimos passar, Bem próximo ao Brasil Logo que começou essa pandemia Uma nuvem de gafanhotos Que Deus pela sua misericórdia Nos livrou Porque onde aqueles gafanhotos Chegaram, eles destruíram Toda a plantação Que havia nos campos Eles é, São como aqueles Gafanhotos que Joel profeta Joel Ele, ele fala é, Sobre os gafanhotos que que vieram e devoravam tudo E esses gafanhotos, eles são terríveis Eles vêm assim como se fosse uma nuvem E eles vão envolvendo toda a plantação E destruindo e comendo Tudo que eles vê pela frente, eles destroem Então por isso que o Senhor fala E se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra? Amém? Porque basta uma ordem da parte de Deus Para que eles façam isso porque eles têm que obedecer a ordem do Senhor. Porque o nosso Deus é aquele que rege toda a natureza. A natureza tem que se curvar diante dele. E tem que obedecer a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor disse para ele, olha, eu escolhi essa casa como casa de sacrifício. Glória a Deus. E... Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste sobre o meu povo ou entre o meu povo, e se enviar a peste. E a peste está aí, consumindo tudo.